a galera que quer começar ir na internet em paralelo ao trabalho atual, sem ter que comprometer né, ou arriscar né, o salário que tá caindo todo mês ali, né, para fazer com mais segurança, sem riscos, a galera trava muito numa coisa, que é a falta de tempo, né, porque que horas eu vou tocar o meu projeto, ou estudar, ou fazer o que eu tenho que fazer se eu já acordo atrasado, tenho que pegar trânsito não sei quanto tempo, chegar no escritório e ficar pulando de reunião em reunião. Sair tarde, chegar em casa cansado, morto, mal ter tempo pra falar com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos tal, que horas eu vou fazer isso? Eu quero compartilhar aqui contigo uma estratégia que, sem dúvida, vai poder te ajudar a liberar mais espaço aí no, na sua agenda e te ajudar com, com priorização, porque no final do dia, todos nós temos as mesmas 24 horas, tá? Não existe ninguém com mais tempo que ninguém. A questão é saber como que você vem distribuindo essas suas 24 horas. E aí, eu te faço um convite para você começar a tratar esse projeto, principalmente no início, como uma amante, tá? E o que que isso quer dizer? Não quer dizer que você vai ter que trair ninguém, fazer merda, nada disso. O que eu tô trazendo aqui é a questão da amante, ou, ou amante, como aquela paixão inicial, início de um relacionamento, sabe? De aquele amor apaixonado, né? Que vem de patos, né? Uma das facetas do amor, segundo os gregos, né? Por isso que vem patológico, porque o um amor patos é um amor doentio, aquele amor é de início de relacionamento, que é muito forte. E quando você tá no início de relacionamento, você faz loucuras de amor, né? Eu lembro na época que o Papa com a Thaísa, bem no iníciozinho, eu, é, minha mãe morava em Niterói, eu tava ali na barra, então volta e meia eu tava lá em Niterói, volta e meia eu estava na, é, na Lagoa, e ela morava na Barra da Tijuca. E para quem conhece o Rio, sabe que Barra da Tijuca, Niterói é parada mesmo não. É insano você pensar em ter um relacionamento com as pessoas morando essa distância, porque é de uma hora e meia a três horas de trânsito, né, de estrada dependendo do trânsito. Só que naquela época eu ia pra barra sem nem pestanejar, sem nem pensar duas vezes, só pra assistir um, um cineminha, ficar duas horinhas, beijinho, beijinho, mãozinha dada, bracinho, um cheirinho no cangote e depois ter que voltar a porra toda só pra ficar esses momentos juntos. E fora várias outras loucuras que é normal a gente fazer de se de desprender não sei de onde pra passar 15 minutos juntos ali, de ir dormir tarde, de acordar super cedo, então isso tudo é normal. Só que por que a gente não faz a mesma coisa com o nosso projeto? Por que você não encontra alguns minutinhos antes de chegar no escritório para tocar nele, de repente no trânsito você já é estudar aquele curso que você comprou que vai te dar um método legal? Por que você não pega meia horinha do seu almoço para fazer algumas ligações? Por que você não pega... Uma, duas horinhas no final do dia para você se dedicar ao projeto, ah. feriado, fim de semana. Então, a partir do momento que você trata o seu projeto como uma amante, você arranja tempo para fazer isso, porque você prioriza. Eu, em alguns dias, poderia estar jogando futebol com os meus amigos, poderia estar lendo livro, poderia estar num barzinho, mas não, eu resolvi estar lá com a Thaís, porque era o mais importante, era o que me dava mais prazer e era o que eu via que tinha futuro, por isso eu estava investindo ali no nosso relacionamento e é o que você deve fazer com o seu projeto, tá? Isso me ajudou, eu tratei meu projeto minha amante lá no início, quando eu tava na CLT, e eu tenho certeza que vai te ajudar porque é o que acontece com a grande maioria dos meus alunos que ainda estão na CLT e buscam aí criar um negócio online com mais propósito, com mais liberdade, mas será que no início, na fase de preparação, planejamento e até na fase inicial de execução, eles estão com um trabalho em paralelo. Então, isso que eu estou te falando funciona. Não só comigo, mas com vocês pessoas que eu ajudei. E se você quiser mais alguns passos e entender três segredos, eu revelo num aulão gratuito. E se você clicar aí embaixo, você pode se inscrever, né, De boa, de graça. Vou te desafiar aqui para um quiz de três perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo